galera, suave na nave, que quem fala vai ninguém me trazendo mais um vídeo de Minecraft, e hoje, nossa. e hoje galera, eu tô trazendo mais um vídeo aí, né, com o nosso amiguinho aí, se apresenta aí, moço e aí, pessoal, beleza me fala aí, é o um Dark Vinicius tá ligado, né mano, Não, ligado. e galera, vou deixar o canal desse desse, nossa, mano, onde de hack, ah, PVP do spam PVP do da... spam eu, e... seguinte, é... eu vou deixar o o canal desse cara aqui na descrição ou aí na tela agora mesmo aqui do lado e beleza bora partir estamos aqui no servidor servidor pvp né deixar também na descrição ou também do lado não na descrição que não tem como deixar aqui do lado e beleza então estamos aqui né então partiu partiu partiu partiu partiu, partiu. Agora x1, x1, vai calma, calma Só sei que eu sou Peça x1 né? Sou peça x1. Oh, louco, mano, já vai começar a já. Eu sei que eu sou péssima ah, o, o cara tá interrompendo, que flecha Calma aí, o cara tá interrompendo O cara tá interrompendo, ó. Vamos por ali, por aqui, ó. Por aqui, ó, antes que ele te derruba, aí Ah tá a tá -a a -a eu, eu né? é, na tá na tá na aí pau tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá não, é, não, não ah, mano, Peraí, eu quero matar tá esse cara. Tá cheio de, me... tá cheio de aqui. Vai me tá. Ah, cara. resenha. Faleci, faleci, faleci. Nossa, eu vou tomar de... Aí, matei um cara. Foi um lixo, né? Ah, seu um noob. Tá de kit o quê? ninja. Você bate nele, segura a -se, ele vai, você vai para trás do cara. viado. Vai batendo meu amigo mesmo Seu otário? Não, bate em mim não, tô tentando se -te proteger, ó. Galera, se você ver você meu, aqui mano, o meu, o... Oh Mano, oh, o, o meu PC, velho, o moleque feed... que tá. Não, velho. O meu que tá com dando graça. E o feed hero aqui tá Ó, ó, o Viper, o Viper. Vai morrer, Viper. Nossa, eu sou péssima, Nossa, velho. morreu. Red gente, na descrição, e o Nossa, isso é um lixo. Cara, bora em outro lado, então, outro lado da WARP não só da barra fps, FPS. Ah, minhas costas estão doendo pronto aí. galera eu vou deixar minhas minha, minha playlist de animações aí também curso selecionar da textura eu tô usando textura aqui galera vocês não perceberam deixar o site da de, deixar o site esse negócio aqui na descrição também. Ó, oh, aqui do lado da tela. Velho. Tá cheio. Eu vou, eu vou pôr uma merda no. no.. Consegui no. Na descrição. Pera aí, calma aí. Uhum, uhum. Tá. Bora. Tá muito lag, velho. Certo? É pra... Tá um lag, lag, velho. Pra mim tá bug, não tá lag não. Porque eu quero caras que fica hum. voando. Fica voando, morrendo. Fica parando assim de nada, cara, sabe? Eu vou tomar sopa. vem Vé, vem tô com bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug. O cara tá batendo sozinho, o cara tá andando sozinho. Partiu! Ah, Agora sim. Olha o lixo que eu sou veio? Já que você deu a hashtag e o Wagner coloquei né, lixo, coloca aí a hashtag então, Ah, que é bom. Lixo, né? lixo, lixo e... Não. Como se diz, lixo em PVP, mano. Porque eu morro em PvP fácil, mano. Por isso que é o primeiro vídeo que eu trago aqui no. sabe, no. No. PVP Vídeo de PvP. Lembro vídeo de PvP. Deu não tô E galera, mano. E.. Abre, não esqueci que eu ia falar. Ah, sócio. deixa eu falar aí, ó. Oh, um galera. Você pode perguntar aí, mano, mas esse, o servidor vai ter um... Eita, nós. eita peraí, mano! o cara não vai deixar eu falar. O cara não vai deixar eu falar. Merda. Que ah! merda. O cara não vai deixar eu falar, o cara não vai deixar eu falar, o cara não vai... ele tá me combando aqui. É, é, morre logo. Que bosta. Tô tentando combar o cara aqui. Mas não, tá, mas tudo bem. É, bom, o servidor, ele tem muitos guapos, ele é muito bom. Bom, aí tirando que você, se você for acusado de hacker, é porque um, e você não tiver nenhum hacker, é porque, porque não tem status, in, tem status de incompetência, ligado tipo, eles me baniram, sem fazer merda nenhuma. Estou assim, então assim, ah, tô limpo Acho que eu me expressivo de me expressei demais. Como a Mel falando aí de Aí que, que nem bosta, tá? Continuando. Ô, oh, cheguei, cheguei no da um da barra sumou. Era na sumou velho. Da barra sumou é sumo, sumo aí, cara. Sumou. Tá ligado que é sumou, né? Sumo, você fica batendo sumo, aqui. Sumo, você bate não, aqui. Não peraí, você bate aqui com o stick tá no cara e você tem que knockback dois, tá ligado? Peraí, assim, pera peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Pera, pera, assim, o personagem pra fora tô, agora do... Agora eu tô me perguntando, é o Pênis ou uma árvore? É uma árvore de Sakura. Se chama. Árvore de Sakura. Olha que é que é. sobre pênis, Ah, Eita, então, nós. Tem que roubar o cara. Dar? Não. Olha, podia dar? Tá top Ai, Nossa, eu tô te batendo e tu não tá voando, Tu ficar aqui travando que não é então louco. Eita, eu vou cair. Nossa, caiu e morreu? Não. Eita, eita, com a gente. caraca. Tu morreu? É porque tu tá te batendo e tu não leva tanto. Tô pulando aqui no É lugar. porque é o lag. É, não, lag. Não é o lag é bug, é bug, é bug. Você tá com um bug, tem televisão, acho que eu vou perder a conexão aqui, hein? Eu também, velho. Aí. Opa. Eita, nós. Tomando. Meu Deus, velho. Mano, o que, que é isso, velho? Que servidor bosta, mano. Liga, se... Liga aí, por favor. Começa o vídeo já tá começando Galera, vamos entrar no servidor aqui E já voltando, beleza? Já volto O <risos> um negócio aqui já lava tudo aí Bem galera, <risos> nós